Deve haver verde dólar, pratas, latas, tostão. Pronto. Bateu. Não. Quase. Já é o dia seguinte. Apólices. Eu já bati mais de 20. Bateu. Bateu. Bateu. Bateu, azul, vermelho, o sol nasceu, não há mais ninguém aqui, Cacilda contabiliza te a ti, dedos, tecle no papel de seda azul, vermelho, pardo, cinza, cinza. Há muito tempo, eu tenho desprezado a minha alma... Ao ponto de não saber mais como é que eu sou. Eu mesma provoco choques tremendos dentro de mim. Eu amo quem eu não devo amar. Eu faço o que eu não devo fazer. O deve e o haver. Essa é minha incontabilidade. Eu tenho três personalidades. Uma é a pura essência da arte. Fluida, bela... Tem uma leve coloração azul. A outra é muito material. Tem uma cor de creme, uns riscos avermelhados, roxos e um pouco de dourado. A outra é a minha consciência. Parda, pesada, sóbria, severa. Eu as distingo perfeitamente. Se a minha primeira personalidade azul vencesse, Eu seria quase uma deusa, pura, quase inerte. Passaria por tudo vibrando, refletindo como um cristal e produziria sons um pouquinho dissonantes, sabe como? Assim, como se eu caísse dentro de uma cascata e as gotas geladas me fizessem gritar de susto. Uns gritos mais agudos e umas risadas que a gente dá sem motivo, um pouco desafinadas, mas bonitas. Eu sou impalpável. Tudo me faz vibrar, mas tanto sou diáfana que nada é capaz de fazer sulcos muito marcados, nada é capaz de ferir-me a ponto de fazer sair sangue. Eu sou como uma harpa, esguia, cheia de beleza, mas sem intensidade. E agora vamos à minha maravilhosa, vermelha personalidade. Eu sou notável, cheia de dinamismo, vibrante, um pouco má, calejada, sabe? Eu sou como os pedais de uma harpa que avolumam o som, forte, intensa, eu amo. Eu choro, eu mordo, briga lá dentro, eu desejo, eu anseio. Eu tenho um prazer imenso em me encostar como um gigante. Em cima da cassil azul e da cinzenta, vermelho, cinza, beleza. Me recosto como num divã, no fofo azul água de você, primeira personalidade. E de vez em quando eu tiro um mi bemol, um si sustenido, forte. Intenso! Eu sou uma maravilhosa arpista que toca por tocar, pra se divertir com a própria brincadeira. Eu gosto de fumo, eu gosto de álcool, eu gosto de beijo. Ai, eu tô um pouco sem graça com a minha personalidade. parda. Porque eu quase não distingo. A coitada sofre tanto a força da azul e da vermelha que ainda não está bem formada. É por isso que eu nem sempre raciocino com muita clareza. Eu concordo com a audácia da vermelha. Mas eu discordo dos seus desejos. Eu condeno a superficialidade da azulada. Mas eu adoro a sua cor, a verdadeira beleza que ela tem. É por isso que eu sou parda, cinza quase. Eu vivo uma profunda melancolia sem o sobrecarregado, porque eu tenho que resolver um problema muito sério. Eu tenho que decidir, como um juiz imparcial, qual das duas personalidades é a mais forte? Qual? Qual é a mais digna da vitória? Qual? É essa pobre melancolia que você vê agora no meu rosto. É a consciência pasma de mim mesma. Se você soubesse depois as consequências, a azul e a vermelha a princípio ficam cheias de remorso. E depois começam a rir. Riem desbravadamente, loucamente. E sabe quem sofre? É uma coisa que ainda existe lá dentro. Que eu não sei muito bem o que é. Fica sempre desconhecida. Dá um aperto no coração. É algo que existe, mas que quase nunca aparece. Nunca, nunca. Fica sempre desconhecida. Mas no momento desse choque das minhas três personalidades, ela surge de leve, mas persistente. É assim, como uma gotinha d'água que treme no canto aos meus olhos. É uma lágrima que chora. É esquisito. E, de repente, Some de novo e tudo me mistura, se condensa e faz essa confusão nebulosa, parda, azul, vermelha, cinza. E às vezes, inércia, espanto, essa confusão humana absolutamente cassíltica, minha alma, não sei, Nunca ninguém descobriu, nunca ninguém atingiu, nem eu. Mas todas as coisas juntas tocam e fazem vibrar. É por isso que eu gosto e desgosto de uma coisa só. É por isso que eu mesma não me encontro. Ai, cansei de me procurar. Até parece uma grande orquestra. Pra quem não sabe nome de instrumento e não distingue um saxofone de uma clarineta. E não me peça pra me dizer o que significa o mi bemol ou si sustenido nessa sinfonia. Quanta bobagem. Mas quanta verdade! Um beijo para você, tocador do lar, dessa sinfonia confusa.